Vamos falar sobre multiplicação de matrizes? Eu sou o professor Rodrigo e este é o Matemática Pop. Olá a todos! Vamos para a segunda aula sobre a série de álgebra linear, falando sobre matrizes. Se você uh, não assistiu o vídeo anterior, introdutório, então eu vou colocar um cardzinho tá aqui em cima você acessa lá e depois volta aqui para não perder nada sobre esse assunto ok então vamos lá então o negócio tá ficando sério vamos falar sobre operações lembrando que eu estou comentando essas publicações que eu já fiz lá no Insta se não me segue acompanha lá matemática.pop tá então vamos para alguns conceitos importantes antes de partir para as operações. O primeiro deles é sobre igualdade de matrizes. Então duas matrizes são iguais se tem ordens iguais e elementos correspondentes iguais. Parece óbvio, né? mas para que a gente consiga estabelecer uma igualdade, eu não posso fazer em matrizes de ordens diferentes, elas precisam ser... Iguais uh, em todos os sentidos, além dos elementos, não pode ter elemento faltando, certo? Vamos lá, vamos para a definição ou para o conceito de soma de matrizes. Tá? A soma de duas matrizes A e B de mesma ordem é uma matriz C obtida pela adição dos termos correspondentes dessa matriz. Aqui eu coloquei como... Uh, o termo A e J mais o termo B e J é igual ao termo C e J. Ou seja, eu tenho que somar o termo A11, um, um, por exemplo, com o termo B11, um, um, para originar o termo C11. Um, um. Rapidinho, um exemplo aqui. Ó. Então, digamos que eu tenho a matriz aqui 1, 2, 3, 4 e vou somá-la com uma matriz qualquer 2, 1, 5, 4. Tá, são matrizes fictícias que eu criei agora. Então, como é que vai se dar a soma? Eu vou ter que pegar o termo um uh, o A, 1, digamos se fosse uma matriz A, essa matriz B, um 1, 1, aqui, o 1 com o 2. E aí vai originar esse primeiro termo aqui, 3. Então, o próximo termo aqui vai ser resultante da soma da linha... 1, coluna 2 com linha 1 coluna 2 aqui então vai dar 3 também aqui embaixo eu vou somar este com esse ou linha 1 coluna 1 ah, desculpa, linha 2 coluna 1 com linha 2 coluna 1 aqui, e aí resulta no termo 8 e por fim o termo linha 2 coluna 2 com linha 2 coluna 2 aqui resulta em 8 também. Então, essa aqui é o resultado, a matriz soma dessas outras duas. Tá? Não importa a ordem, mas elas precisam ter ordens iguais. Então, tá? Não precisa ser obrigatoriamente quadrada. Tranquilo, né? Diferença de matrizes. Bom, a diferença de matrizes uh, é interessante porque... Eu vou. eu tenho que antes entender um pouquinho o que é uma matriz oposta. Matriz oposta nós vamos denotar então, mais uma vez com um exemplo, dada a matriz aqui A vou pegar a matriz de ordem 2 também 5, 1 um, menos 2 e 4 A matriz oposta vai ser a matriz menos -A cujos elementos têm sinal contrário. Então 5 vira menos 5 menos 1, um, 2 e menos 4, tá? Então, essa é a matriz oposta, essa matriz menos A é a matriz oposta de A. Então, quando formos subtrair duas matrizes, nós vamos somar uma a outra com a sua oposta, tá? Então, a matriz A, nesse caso aqui, é 1, 2, 4. 5 e 4, e a outra a matriz B é 3, 0, 4 e 1. Um. A sua oposta seria menos 3, menos 4, menos 1. Um. Então, somando ambas, vai resultar em 1, um, menos 3, menos 2. 2 mais 0, 2, 5 mais o menos 4, 1, 5 mais, menos 1, um, 3. Tranquilo, né? Então, só tem que cuidar, uh, ter bem claro, esses esses conceitos. Só isso? Bom, na verdade, temos ainda a multiplicação. Porém, a multiplicação nós vamos abordar num próximo vídeo, tá? Porque ele exige um pouquinho mais além dessa operação básica. Ele vai exigir um tanto de cuidado, tá? Então, fique comigo e até a próxima!